É o Rumafra Mix no ar aqui na Praça dos Bancos, no município de Mafra. E hoje, atenção você que quer qualificar, quer ter uma qualificação, ter a sua profissão já definida, vem até a Praça aqui dos Bancos, no centro de Mafra, onde a partir das 8 horas da manhã e a tarde toda, você tem a sua condição de melhorar, fazer o seu currículo, enfim dar um trato na sua profissão. Quem está conosco, é a Elzana Votroube, ela é a Supervisora do CINE, Supervisora Regional, e conta para nós como é que está sendo esse momento e a oportunidade dos mafrens. Olá, Márcio, obrigado pela participação de vocês. Estamos hoje aqui em Mafra com a Caravana do Emprego. Uma parceria do Governo do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, também da Prefeitura de Mafra. Estamos aqui hoje com a caravana, com diversas oportunidades de trabalho, diversas vagas e também com o Qualifica SC, que é o programa de qualificação também oferecido pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Temos também aqui a participação de todo o Sistema S, do Senac, do Senar, do Senai e do Senat, do setor de transportes de Rio Negrinho. Então, estamos à disposição de toda a comunidade, os trabalhadores, as pessoas desempregadas, as pessoas que querem fazer qualificação, as pessoas que querem aprender a fazer um currículo. Hoje, está, estamos aqui das 8 da manhã até as 16 horas, aguardando por você, trabalhador, por você, empregador, que tem uma oportunidade para oferecer ou que precisa de um trabalho. Obrigada. E as pessoas que estão no seu trabalho também, no seu intervalo de almoço, estão à disposição aqui? Exatamente, as pessoas podem vir, quem quer uma requalificação ou quer outra colocação, está buscando outra oportunidade, não fecharemos para o almoço. Muito obrigado à supervisora do CINE, supervisora regional, Rosana Voltroba. Quem conversa conosco agora é o secretário de desenvolvimento econômico aqui do município, João Lázaro, que... É, amplia essas informações quanto à qualificação do cidadão mafrense, secretário. Bom dia aos ouvintes da Rádio da Rio Mafra Mix. É uma parceria, né, conforme a Rosana é, referenciou agora há pouco, é uma parceria do Governo do Estado, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mafra, onde a gente está oportunizando, aí, através do Qualifica Santa Catarina, a, não só a oportunidade de emprego, mas também o desenvolvimento pessoal né, do munícipe que queira ingressar no mercado de trabalho. Tá certo. Muito obrigado ao secretário João Lázaro, desenvolvimento econômico aqui do município de Mafra. E essa oportunidade é você, Mafrense, de qualificar, ajeitar o seu currículo, enfim, falar de profissão, desenvolver a sua profissão no mercado de trabalho. Hoje é a oportunidade, nesse momento aqui, na Praça dos Bancos, no centro do município Mafrense.